nos furos da lateral direita. Parafuse com os parafusos grandes e faça o mesmo do outro lado. Encaixe os pés no assento. Agora parafuse o encosto na base utilizando os três parafusos menores. Pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.